Oi gurias, tudo bom? O vídeo de hoje é um bate-papo pra gente conversar um pouquinho sobre as cinco coisas que ninguém te conta sobre morar junto. Se vocês não chegaram aqui agora, eu tenho 25 anos e eu moro há 2 anos quase com o meu namorado. A gente se mudou para um apartamento, que é onde a gente tá hoje. E a gente aprendeu bastante nesse caminho. A gente se mudou com zero experiência, a gente saiu da casa dos nossos pais para vir morar juntos. Então, eu acho legal compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. A primeira coisa que a gente aprende é que a gente vai ficar no mesmo cômodo fazendo coisas diferentes, e às vezes a gente não vai estar tá nem se falando, mas se a outra pessoa levantar e sair, tu vai ir atrás. Não porque, ah, dependência, nada disso, mas é que tu gosta da companhia da pessoa. E estar em silêncio ou fazendo coisas que vocês não estão interagindo diretamente não é mais um problema, muito pelo contrário, é uma coisa gostosa. Às vezes eu, o Beto tá jogando na sala e aí eu pego o notebook e vou trabalhar lá pra ficar lá com ele. Às vezes eu tô aqui no quarto trabalhando, ele pega o notebook dele e vem trabalhar aqui na cama pra ficar comigo. Então a gente acaba indo atrás um do outro pra ter uma companhia, pra conversar, pra compartilhar ideias e às vezes até pra não fazer nada junto, né, porque ele às vezes tá jogando, fazendo live e eu tô sentada no sofá lendo e eu não tô nem pensando atenção no que ele tá fazendo, mas só de saber que ele tá ali eu já tô bem, já tá tudo certo. E isso é muito louco porque eu conversei com outras amigas que também moram com o namorado e isso é real, isso acontece com praticamente todo mundo. A segunda coisa é que pessoas têm hábitos um tanto estranhos e vocês vão ter que se acostumar a conviver com os hábitos um do outro. Eu e o Beto, a gente tem hábitos bem diferentes, o Beto é uma pessoa muito noturna, eu sou uma pessoa muito diurna, eu gosto de fazer as coisas durante o dia e dormir cedo, ele gosta de fazer as coisas durante a noite e acordar bem cedo também. Eu não sei como é que ele consegue, mas a gente teve que se adaptar, ele aprendeu a dormir um pouquinho mais e ficar um pouquinho mais na cama, eu acordo um pouquinho mais cedo, tipo umas 10 horas, que pra mim não é tão tarde, não é tudo o que eu queria, mas a gente vai levando eu desenvolvi o hábito de dormir mais tarde e a gente aprendeu a fazer as coisas do jeito que o outro consegue fazer junto A terceira coisa é organização financeira eu era um zero à esquerda em organização financeira eu anotava, óbvio, as coisas que eu tinha que pagar, eu tinha uma agenda, mas eu não tinha muito controle do que eu tinha para pagar, porque eu não gastava nada, né, eu morava com a minha mãe. Então, quando a gente veio pro apartamento, a gente decidiu juntar os nossos dinheiros e fazer tudo em um caixa só, porque ficava mais fácil de controlar. Então, quando, por exemplo, eu quero comprar uma coisa que é mais cara, a gente conversa, a gente vê como faz para encaixar esse gasto no nosso mês, e aí a gente compra, às vezes, o que eu quero, às vezes, o que o Beto quer, dependendo do valor, a gente compra o que os dois querem, e isso é muito importante porque faz com que nenhum dos dois fique para trás. A gente está sempre conseguindo cumprir com as expectativas um do outro em relação a bens materiais. A quarta coisa é uma coisa que, assim, não tem como fugir, não tem pra onde correr, que é o delivery vira o melhor amigo de vocês e vocês sempre vão prometer parar de pedir quando chegar a fatura do cartão. A gente tem uma regra, que a gente pode pedir delivery uma vez por semana e normalmente a gente pede na sexta, que é o dia que a gente tá mais cansado e que a gente não quer ter que lavar louça, fazer comida, mas... Sempre no final do mês, quando chega a fatura do cartão, a gente fala que a gente tem que parar de pedir. <risos> e a última coisa, e talvez a mais importante de todas elas, é que os teus projetos pessoais não são mais só teus. A partir do momento que vocês moram juntos, vocês compartilham uma rotina... Então, todo o teu investimento nos teus projetos, seja ele de tempo ou de, de mente, de pensar sobre aquilo ali, vai ser compartilhado entre os dois, porque daí, quando tu não estiver fazendo nada, por exemplo, quando eu não estou gravando ou eu não postei vídeo, o Beto me cobra de por que eu não fiz, de por que eu não gravei, me dá ideias de vídeo e quando ele está parado, eu também, tá, e aí, o que tu vai fazer agora? Tu vai gravar? Tu vai editar? Tu vai subir o vídeo? Tu tem também pra fazer? a gente vai se ajudando e se motivando, então não é mais tu lutando só pelo que tu quer, vocês dois estão lutando pelos objetivos um do outro juntos. E é isso, se vocês gostaram do vídeo, deixa teu like, comenta aqui embaixo se tu tá te mudando pra morar com o namorado, se tu já mora, quais foram as experiências que vocês tiveram, e a gente conversa no próximo vídeo. Um beijo e até. Tchau!